E eu serei profeta na sua vida, estarei profetizando e abençoando você. Eu convido você para a gente meditar, pensar um pouco sobre o Salmo 23. Se você tiver Bíblia, abra aí o Salmo 23 e nós estaremos meditando na Palavra de Deus. O Salmo 23, ele trata de um assunto que é a felicidade, a alegria de ter a Deus, a Jesus como nosso pastor. É um Salmo do rei Davi. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.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 A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na, perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge, unge a minha cabeça com óleo, e a minha cabeça com óleo e o meu cálice transbora. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Olha o que está dizendo o Salmo 23. O Salmo 23 está dizendo que o Senhor Deus, ele é o nosso pastor. É aquele que nos guia é aquele que nos busca, é aquele que nos recebe. Diz a palavra, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei, e vos enviei, e que vá e dê o fruto. Amados de Deus, a palavra do Senhor nos diz claramente que Deus é o nosso pastor. E nada vai nos faltar. Eu quero trazer para você uma palavra de revelação da palavra para você. Uma palavra de revelação. O Espírito Santo, ele revela a palavra de Deus. Muitas pessoas não entendem e não compreendem a importância de ter o Senhor como pastor. As religiões é, ensinaram errado as pessoas e essas pessoas aprenderam erradamente e eles aprenderam a pedir. Ah, Senhor, me dá isso, me dá uma casa, me dá um carro, me dá um terreno, me dá dinheiro, é, me dá uma mulher, me dá filho, me dá...